Agora vai, agora vai Boné na cara, bigode fino, brusada de time Na certa você pensou que é mais ou um menor do crime Certamente outra vez você estava errado E abraço, papo cuzão, não se julga ninguém pra não ser julgado Jovem, negro é preso, acusado de ser traficante E o, as câmeras pegou no fraga Os caras batendo nele, alegando que ele tava com fragante e no fundo de Marcela Fria vai parar outro jovem estudante Mas para eles é só mais um E isso já virou algo intolerante Avante Brasil! Ordem e progresso Mas eu acho que escreveram na bandeira o um inverso Com tanta desordem e regressão Caos, tragédia, mentira e corrupção Violência demais, morte demais Chegamos ao limite E tem um cara aí Que é um tal de Bolsonaro se achando que é Hitler Ditador Que impõe suas próprias regras que é legalizar as armas, dando início a uma guerra. E eu, comprei o um telefone para se atualizar conforme a geração. Parcelei ele em 10 vezes, mas fui roubado na primeira prestação. E meu Brasil, que tomou de 7 a 1 no quesito educação, segurança e saúde, e todo mundo riu, ou até hostil, aonde o um menor larga o caderno para segurar o fuzil. Mas eu ainda tenho fé que isso vai mudar. Mas do jeito que tá, para acreditar só café de Jó. E eu ainda sonho com um país melhor, aonde os menores mete a cara no livro e tira a cara do pó. Brasil, mostra a sua cara, vamos fazer um cara crachar. Só que os caras só pensam em cachê, se for preciso vão até me matar. Brasil, mostra a sua cara, e eu falo isso sem sido. Melhor eleger um presidente que tem um dedo a menos do que um cara que usa o dedo para puxar o gatilho. Tá, a minha vai sair mais <risos> aí Mano, ufa! Deixa eu ver mais ou menos!